Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer de todo o nosso coração por nos ser sustentado até hoje com a tua misericórdia e com o teu imenso amor. Que o Senhor abra todas as portas do céu e derrame as tuas bênçãos sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Guia-nos, Pai, pelos caminhos do bem, para que os nossos olhos só enxerguem a grandeza da Tua criação e o poder do Teu amor. Faça-nos, meu Deus, com que os nossos ouvidos possam ouvir somente a verdade das Tuas palavras e que da nossa boca saiam somente palavras de conforto de coragem e de otimismo para os nossos irmãos. Concede-nos, Senhor, a Tua luz para afastar todas as trevas que nos afastam de Ti. Abra, Senhor, todas as portas que estão fechadas e libera, meu Pai, os caminhos que estão travados. Afasta-nos de todos os perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e de toda doença mortal. Abençoa cada passo e cada decisão que tomamos. Cubra-nos com a Tua mão protetora e nos permita a saúde e disposição para buscarmos todos os dias a Tua presença.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 a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão de todos os nossos pecados. E a Tua ajuda para não cairmos nas tentações. Traga a Tua paz, Senhor, para a nossa alma e enche de amor o nosso coração. Fortalece o nosso espírito, Senhor, e coloca o Teu bálsamo sobre as nossas feridas. Cura as nossas doenças, meu Pai, e afasta tudo que não pertence a Ti. Reconstrói a nossa vida, Senhor. Restaura o nosso lar. Recupera os casamentos destruídos. Traz de volta tudo que foi arrancado pelo inimigo. E restitui tudo que foi destruído pelo mal. Renova as nossas esperanças, meu Deus. E abastece os nossos celeiros. Derrama a tua fartura em nossa mesa.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 Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos pela tua sabedoria, porque sabemos que que o Senhor é o princípio de todas as coisas, e que tudo provém de Ti. Pois o Senhor é quem nos dá sabedoria, e da Tua boca procedem todo conhecimento e verdade. Quando buscarmos as Tuas leis, a Tua sabedoria entrará no nosso coração, e esse conhecimento será agradável para a nossa alma. Por isso, amplia, Senhor, a nossa visão e nos faz enxergar com os olhos da fé e nos mostra do que o Senhor é capaz. Revela, Senhor, os Teus propósitos para nós e nos ensina a buscar somente a Ti. Ajuda-nos a confiar no Teu poder sobrenatural e em todos os milagres que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 também eu lhe trarei. em retiro alto, o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos começar essa semana com as forças renovadas pelo Teu poder. Realize então, meu Deus, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. Coloca a Tua unção sobre cada pessoa que orou comigo e faz o Teu milagre. Transborda o teu cálice de amor sobre nós e nos enche de coragem e disposição para enfrentarmos com fé todas as batalhas que estão por vir. Guia nos Senhor e ilumina os nossos passos, abençoa as nossas escolhas e fortalece os nossos caminhos. Permaneça conosco, Pai querido, em todos os momentos difíceis da nossa jornada e nos conceda paciência para aguardarmos o Teu agir nas nossas vidas. Proteja-nos de tudo que não pertence a Ti, Senhor, e nos afasta de toda a obra do maligno que tentar sobre nós. Reconhecemos, meu Deus... Que somos dependentes da tua graça e do teu poder e por isso entregamos tudo em tuas mãos e descansamos em tuas promessas para nós. Que nesta semana o Senhor nos guarde e nos proteja de todas as armadilhas e ciladas do inimigo. Derrama sobre nós a tua provisão. Abra todas as portas de trabalho e de emprego e nos traga prosperidade e o sucesso de todas as formas. Somos gratos por tudo, Senhor, e por isso nos rendemos ao Teu imenso amor por nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém.